Esta é uma licenciatura onde se formam profissionais com as competências necessárias para enfrentar os maiores desafios que possivelmente a humanidade enfrenta, questões ligadas à energia, à sua produção, utilização. Este é um curso que existe nesta escola desde 1994, praticamente desde a criação do Instituto. Já nessa altura esta escola, este instituto, tomaram consciência da importância futura que estas temáticas iriam ter e, por isso, desde essa altura, que formamos profissionais com as competências necessárias. Nós temos laboratórios que têm a ver com energia, energias renováveis, aqui atrás de mim, de painéis termofotovoltaicos únicos no país, onde nós investigamos, damos aulas aqui aos alunos e é. fazemos a homologação para o mercado. A célula de hidrogênio que está aqui para se investigar é uma energia do futuro, mas não é só para investigar, é também pôr os alunos a trabalhar aqui. Portanto, tem a parte pedagógica também. Dentro de, de, deste laboratório não existe só esta célula fotovoltaica, existe muito tipo de equipamento, essencialmente de energias renováveis, como é o caso da Solar, como é o caso da Eólica. Dentro deste, deste centro, nós temos vários projetos a decorrer, projetos que foram submetidos e ganhos, e daí ter a, a, a dinâmica toda de ter professores, investigadores e alunos neste laboratório a investigar a grande área que é energias renováveis. Se te preocupas com a energia e ambiente, este é o teu curso. Sim. Sejam bem-vindos.